Bem amigos da numismática e colecionismo, é, os novotos que estão chegando, que são. estão tá começando a ser colecionadores, na verdade numismata não é fácil. É, o numismata é aquele que estuda né, as moedas, as cédulas, o dinheiro, procura a origem, os detalhes. Esses são os verdadeiros nomes Bata. É, você está aqui comigo hoje de novo, ainda na sequência aqui, vídeo 2 do das moedas olímpicas de 2016 que eu vinha falando. Eu tive um contratempo aqui de cortar o vídeo e parar. E aqui é o vídeo número 2 da sequência do vídeo que eu estava passando para vocês a respeito da numismática, tanto é que vocês vão ver o mesmo nome 1 é, um e 2, que é para vocês entenderem que é a sequência do vídeo anterior. Eu falei que eu ia mostrar para vocês uma tabela. É, os três estados de conservação das moedas eu vou falar já já. olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu dou um zoom de maior. Isso, acho que melhorou. Só que ficou grande, não cabendo na tela direito. Deixa eu puxar um pouco mais. Vamos já encaixar. Isso, eu acho que tá dando. Pronto. Vou até tirar, eu tinha selecionado aqui. Tirar a seleção para ficar melhor. Pronto. Aqui está. Veja bem aqui que eu vou mostrar com ênfase. Escala de raridade, a gente estava falando há pouco no vídeo anterior Que não tinha escassa nem rara Que eles mesmos disseram aqui com propriedade os estúdios norte-americanos que não existe. Por que que não existe? Porque cada uma das moedas, ela sai com a quantidade que nós sabemos 80 milhões, 200 milhões de moedas tal, de cada modalidade Então nós sabemos a quantidade que saiu então, não existe rara, mas ela se torna rara, aí podemos dizer que está, estão rara, não é que ela é rara, estão rara ou estão escassa. são justamente aquelas que estão em circulação no mercado e vai, ser, e vai saindo para o pessoal que, que coloca no cofrinho, né, em casa e vai guardando, aí é, elas vão ficando realmente escassas porque vão subindo no mercado. Aqui no meio, nós temos a quantidade de moedas conhecidas. E aqui no canto direito, a descrição da escala. Pois bem, aqui 10.10, .10, sem exemplar conhecido. 10.0 tem 1, um, é única. e 9.9 a 9.0, de 2 a 25... Ultra rara. Isso, as que foram sobrando no mercado, entenda bem. Elas se tornam rara e tal. Essas são ultra raras. Só fica 25 no, mer no mercado circulando. Então, elas são ultra ultra rara. É como algumas moedas que o pessoal está procurando aí, louco, para encontrar. Eu também, algumas. É por conta dessa aqui. Então, está na sequência aqui, ó. 7.9... A 7.0 De 101 a 200 Muito rara De 201 a 1.000 Rara De 1.001 a 10.000 Moedas Muito escassa 2.0 2.9 é a 2.0 De 10.001 A 100.000 Escassa de, um 1 de 1 a 1.9 De 1.9 a 1.1 São as moedas que estão ainda em circulação De 101 um mil 101 100 um, mil e uma moeda A 1 um milhão Comum E a 1.0 Na classificação é acima de um milhão, ela é a mais comum. Entenderam? Se não entenderam, a gente explica depois. Vamos dar uma olhada agora. Quero que vocês observem bem, prestem bem atenção. Que aí nós vamos mostrar agora. Ah, as classificações. Socorro, fecho o ventilador. Fecha! Porque... Minha não tava andando. Desculpa, gente. Aí é que eu teve um pequeno incidente aqui. E Podia acontecer um acidente, eu tive que dar uma. Nem falando isso. Aqui a gente vai. A gente vai se acostumar com isso. Né? Também. Então descendo aqui um pouco da tabela que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar. É. Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui as classificações. Deixa eu puxar para cá para poder caber na tela. Nós temos agora aqui o seguinte: três estados de conservação das moedas. Aí eu vou passar para vocês. Ok, nós temos a MBC que é essa que eu estou mostrando para vocês agora. Aqui a MBC é soberba e flor de cunho. Níveis do de estado de conservação. Vamos lá, essa aqui a NBC. Quer dizer, muito bem conservada. Essa muito bem conservada, ela tem um valor. E aí, nós vamos para a próxima moeda. Aqui, a flor de cunho. Eu peguei a MBC, deixa eu pegar primeiro. É, a MBC essa aqui, gente, olha. Pronto. A MBC. Ela está muito bem conservada, né? Eu mostrei para vocês aqui. Pronto. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora nós vamos aqui para a soberba. A soberba é essa que nós temos aqui. A soberba significa estado de conservação de conservação pouco circulada, que apresenta é, no mínimo 90% de seus detalhes originais. Pelo menos 90% dos seus detalhes originais. Agora nós vamos passar para flor de cunho. prato aqui, a flor de cunho. Flor de cunho. Desculpa aqui. Flor de cunho. Pronto. Flor de cunho. Deixa eu mostrar bem aqui. Olhem bem, bem, bem. Como é bem limpinha a moeda, olhem, olhem só, a moeda é bem limpinha, por quê? Eu vou dizer o porquê para vocês entenderem, porque ela é chamada flor de cunho. Pois bem, a moeda flor de cunho é o estado de conservação nunca circulada, ela é retirada do sachê com luvas ou com material próprio para pegar na moeda, que não pode deixar marca nem mancha, tirada do sachê, do bag, ou do rolo emitido da casa da moeda, do rolo próprio. Somente dessas três formas se pode pegar nessa moeda e ela continuar sendo flor de cunho. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de alguns percalços aqui, mas essas coisas feitas ao vivo acontecem mesmo. Então, eu quero que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe é, nas redes sociais, indique para os amigos e nós vamos estar trazendo cada vez mais novidades e vamos tirar as dúvidas. Como eu disse no início, o numismático, o numismata e o colecionador são aqueles que vão atrás das curiosidades, dos detalhes da moeda, o porquê da moeda, não o valor em si, que isso aí possa ser secundário. É, Ferreira Top e Numismática está com você e queremos que você esteja conosco. Então até o próximo vídeo, Deus abençoe a você e a sua família, até breve, tchau!